pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e hoje trazendo mais um RPG Idol para vocês. Quem que é esses raios esses RPG Idol? É aqueles que vocês selecionam os personagens, o pano, ou o equipamento, larga no mapa e eles destroem e vão subindo de nível. Quem lembra do Agro Battle, mais ou menos é parecido. A diferença é que eles não são só largados no mapa, né? A gente vai despachando. Aqui essa é ponto a ponto, cenário por cenário. Nós já temos aqui como exemplo o Mythic Heroes. Jogamos algumas coisas do canal, nós vamos aposentar ele em breve Estamos agora com Tales of Green, também muito bacana Com personagens dos contos Green, né? A ah, Chapeuzinho Vermelho é O pessoal dos contos de fadas Alice de Maravilhas, Black de Neve e tudo mais Também estamos trazendo agora o Merge deck 2, o Merge to deck, que são personagens da cultura pop Otakus, heróis, Star Wars, enfim, só que no formato pato esse pelo menos tem é tradução BR, então vai ser bem bacana E agora também o Van Quest, tá em lançamento antecipado Ó, Vans Quest, Idol RPG Ele tem todo o ar de RPGzinho, clássico, vários personagens, cavaleiro, mago, herói, enfim Vamos ver do que se trata o jogo, é a primeira vez que eu tô jogando Espero que vocês curtam ele comigo Vamos ver se vale a pena continuar ou não, quem vai dizer são vocês E o celular? O Mythic Heroes, como eu disse, eu vou aposentar ele uh, Mais uma outra gameplay Porque ele está ficando muito pesado tá... Eu vou baixar um pouquinho o volume, não sei se está muito alto para vocês Por quê? Uh, O Mythic Heroes está trancando muito Na hora das animações, mas eu não consigo desabilitar mais a qualidade do que ele já está Então vai ser aposentado O mesmo, mesmo esquema do Rush Royale o Royale foi um tower defense muito bacana, fez muito sucesso no canal, até mais me surpreendeu, ele deu uma alavancada boa no canal Mas dois motivos né, ele se tornou injogável, trancava demais a conexão, os gráficos, enfim E ele ficou meio estático né, depois que inventaram as masmorras, a gente não conseguia sair muito do lugar sem um co-op de qualidade Então, encerrei aquele, aquela série Agora uma vez um país distante era a república de Trinite O um dia tudo mudou quando o demônio Dante Apareceu uma vez pacífica e se tornou uma cidade Nossa, tá... Já tinha essa cidade Ao a porta para o inferno Ela desencadeou uma terrível onda de escuridão Atacando apenas a morte e desespero seu caminho Ó, os luzes esperam os cavaleiros, os guardiões dos túmulos Os defensores à luz contra o mal Olha é, visualzinho, parece um Mega que Cavaleiro. Muitos tiram à noite, mas as trevas triunfam, Poucos sobreviveram contra animais implacáveis. Olha, ah, os monstros ali são violentos. Você lembra um pouco os Sete Pecados Capitais, né? A última ah. é dos Gabi... guardiões dos túmulos, agora é a espada de Varys. Espada lendária para des... pode destruir o Helgor. Essa espada está esperando por nosso novo herói. Legal, vamos ver vou ter que montar alguma coisa a Espada de vera. Estou à procura de uma espada O guardião cavaleiro sem nome foi enterrado Em Trinite Meu nome é Van, sou o líder dos guardiões Certamente vou encontrá-lo, rei hey, Richard Ele lembra o Meliodas Um pouco né Não há realmente nada para comer <risos> ah, Que gente é essa? De onde eles vêm? Minha espada Ah oh. Ah, oh, uns dragãozinhos Os dragãozinhos <risos> dragãozinho, Fantasminha de nada Beleza, aí, ó, já sou eles pra comer Não, não, hein Não é melhor que vai me tirar de lá, Só com fome A gente apanhei o lobo Aí, tá, co... o cara, tudo que brota Aqui ele tá cozinhando, ó, apareceu alguém O um arqueirinho Agora ficou valente, é o marqueirinha. <risos> ah, e aí, a já tá se aproveitando da nobreza do, do indivíduo. Ele já tá comendo lama aí dele. Tá, sou, sou eu. Sou o espírito de fogo que acompanhará nessa jornada. Beleza. Vamos reunir um título de cavaleiro com grandes heróis. Vamos? Beleza. Antes de começar, você pode me dar um momento? Eu tenho uma missão para você sobre o nosso quadro de status. Se você dura dois minutos, tá, vamos ver a explicação. 2,5 de buff. E rubis dura 24 horas. Ah, beleza. Então eu vou ganhar mais, mais rubis e mais buff dessa de experiência e eu XP então parte superior a quantidade de recursos tá abaixo a recompensa o progresso ah, tá o progresso é onde eu vou ir passando dentro do mapa se os cavaleiros cruzam 10 ondas uma vez eles terão a chance de desafiar o boss show ah, se, se você tiver a função avanço alto vocês desafiar imediatamente show tá, tá, tá. Tá, concluindo rapidamente Espírito de fogo à esquerda Vou ajudar ela a atacar o inimigo sempre que tocar nela Ah, beleza Se isso incomoda, vou fazer o auto-tap Beleza, tudo, tem, temos automáticos O retrato do herói Tá, ocultar o retrato do herói e ver o menu outra vez Desliza a tela e vai quase ah, acabando, agora eu vou ler a última coisa importante, o vagão de ouro, assim, eu quero. É o ouro produzido nas batalhas, né? Vamos ver, ele é um padrãozinho. Então vamos ver como é que é o... a animação e tudo mais. Eu coletei isso aqui só pela explicação, beleza. Era só um exemplo. Ó, tem aqui elementos de vantagem: ó. fogo, água e planta, é tipo Pokémon. Então, deve ser um esquema. Esse aqui deve ser algum... aqueles negócio de login, né? Todo RPG aí não tem. Ele tá no alto. Deixa eu ver se ele está no automático. Ele ainda tá no alto. Ah, meu Deus, ele tá no automático. Ele tá tretando com os inimigos aqui. Calma, cara. Nossa, especialzinho dela é show. Aqui os monstrinhos aparecem monstros da floresta. A animação é bem legal também. Ó, chegamos no boss. Não, este aqui ainda não. Arrow Shower. Chuveirinho de, de flash. Ah, vocês estão deslizando? <risos> estão deslizando. Cara, as batalhas tudo no automático. Né? Como os outros RPG aí A gente dispõe eles no campo, coloca eles e vai acontecendo as coisas. Primeira fase de tutorial tá? quando a gente mais toca mais bate mas já ganhou do Jafar da floresta beleza, ganhei moedinhas não sei pra quem serve eu achei ele só meio acelerado né nem saboreia muito a batalha mas tudo bem a animação é bem bacana troço de um mangá mais bacana mais... mais interessante mais arredondado posso subir o nível de herói Bem-vindo, esse é o menu herói onde pode iniciar seus heróis, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, os atributos, aqui é o que eu posso, ainda não encontrei, beleza, e aqui é o tipo do herói, mas o tipo por, por elemento fica legal Vamos lá, tocar no herói Van Vamos gerenciar os status dele Ali é o, o Van Tem o ataque, o poder Vamos ver, crescimento e upgrade Ó, oh, beleza ah, tararã, Se você usar ouro ah, Pressionando o botão, subir de nível, beleza É isso que eu quero E aí, nível 2. Nível 6, beleza. Nível 6 e nível 2, tá ótimo. <risos> Vou ver, tem mais quests pra recuperar. Sempre que tiver uma bolinha vermelha, pessoal, clique em que tem alguma coisa pra eles dar pra vocês. Aqui, ó, bolinha vermelha, pra coletar o ouro. O máximo que ele carreta é 3.60K, então se passar disso, ele não vai juntar mais ouro. O que, que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a carruagem para juntar mais madeira. Daí cabe mais ouro. Quanto mais madeira eu coloco, mais ele aguenta. Aí, eu não tenho, eu não tenho mais, aí agora eu tenho. Aí, ó, viu? Agora cabe bastante ouro. Cabe 21k de ouro. Se você assistir o vídeo, ganha mais madeira. Então, deixa quieto. Temos mais alguma crash pronta aqui. Não, aqui ainda não. Beleza. Essa, essa obtenção de madeira aqui, ela parece meio automática, né? Então, não, não me meto nela. Deixa eu ver nas engrenagens. Que o que diz Língua, desenho animado, né? Pô, muito legal, tem as fases, os estágios, e que a gente vai pegando, tem os desenhos animados O nosso apelido Vai ser Braseiro Como sempre, né? uso o canal Braseiro, hora Deu certo? Acho que não Sei lá. <risos> Acho que não deu certo. Aí, ó, cada vez que a gente vai matando os, os bonequinhos, ganhamos ouro e ganhamos a madeirinha. A madeirinha lá é para fazer o um upgrade da carroça pra pegar ainda mais ainda mais ourinhos. O meu morreu. tá tá na frente, que susto! Você tá doido rapaz? Se eu matar o boss em 5 segundos, o modo de assalto está completo Deixa eu ver, aqui eu estou vendo o mapa, tá, eu não sei onde eu estou tá o jogo, estou tentando aprender, tá pessoal, não reparem Porque o baguete não para, ele é, ele é automático <risos> Recompensa por etapa, tá, será que eu tenho alguma coisa de fazer dos heróis, algum equipamento? Opa, chegou o boss. Beleza, ó, já falei da floresta escura. Boss 2. Completo. Beleza. Eu achei... Eu, impressões do jogo até agora. Eu achei ele meio acelerado. Ele te joga demais pra dentro da fase. Porque a princípio, assim, ó. Eu não... O... O fato de eu dar a minha organização que Eu queria me organizar Eu achei que aqui em cima ó, eu pausava e acelerava Mas ele não vai ó. Ele continua atacando igual Mas a animação do especial achei bacana Deixa eu olhar na minha mochila se eu desacelero ele um pouquinho <risos> Vamos coletar ouro Porque daí eu quero melhorar meus heróis ainda esse aqui tá. o Van que é o nosso primeiro, herói primeiro, né? Primordial. Ele tá apanhando um pouquinho. Aí. Nível 8, nível 9, nível 9 é que eu aumento. Beleza. Depois que eu botar ele em nível 10, daí eu, eu comecei a investir na outra. Os ataques dele estão bem bacana. Pode ver que por enquanto é só um monstrinho padrão. É, é javalizinho, é inseto, sapo. A gente tá batendo a gente tá matando a, a, flauna, a fauna e a flora desse, desse lugar. A gente vai chegar logo, logo em mais um boss. Mais um javalinho da floresta, será? Por enquanto temos dois personagens: né? o cavaleirinho, que é o Van, e a. Como é que é o nome dessa vida aqui? esqueci o nome da arqueirinha a Scarlet a Scarlet ela é qual é o tipo dela? Não, o van pela cor do bonequinho ele é amarelo, ele deve ser do fogo e ela da água vamos ver, Eu não sei onde é que diz o elemento É que tem um lugar que o que eu não tô vendo aqui. É elemento da água. Ela tem uma gotinha e o van o van é da folha. Ele tem uma folha de classe X. Classe da folha, a medida do jogo a gente vai vendo também. Isso aqui é o que eu tô meio perdido ainda. Algumas informações isso aí é muito rápido. <risos> aí, vamos Desafiar o boss. Cada 10 a gente pode desafiar. Olha, estou deslizando aí, rapaz. Já falaram da floresta é escura, rapaz. Grande, não, violento. Boa, já se foi. Oh, vamos receber uma luva. Fairy Wood. Será que equipa alguém essa luva? Deve aumentar mais o dano. Eu achei bem interessante, se a gente quiser um passatempo que, se, que segura literalmente na tela então, abriu o jogo já tá, já tá brotando aqui, ó Novo conteúdo, equipamento de herói Podem ser equipados aqui, beleza Aqui no item equipamentos, já habilitamos essa parte Beleza, aumenta o nível do herói e tudo mais, o traje Status, ó, equipamento automático então eu posso selecionar, beleza Aqui é o equipamento de corpo Beleza ah, tarará, tá. Dá pra melhorar ele Só que eu não sei com que é. Tá, vamos ver Coletei o itemzinho ó, a Luva Pegar a Santa luva melhorzinha Se dá pra reforçar ela, aumentou o ataque O poder de beleza, o que eu gasto pra aumentar? Ah, eu gasto essas geminhas Aí okay, beleza De resto acho que não tem mais nada Show de bola Cadê essa arqueirinha aqui, vou olhar ela também Aquela coitada tá defasada. Não ganha nada, eu pretendia. Ela não tem equipamento nenhum pra ela, sem ser o um padrão que ela já veio. Beleza, olhei o tutorialzinho peguei mais coisas. Ó, temos um Ouring aqui. Swordfire, legal essa animação. Vou aumentar um pouquinho o nível dela, nível 6. Nível 6 e nível 9, tá interessantes. A bolsinha tem um pingue vermelho. Acho que era só pra mostrar, né? Beleza. Na mochila não tem, não tem pressa. Enquanto a gente vai enfrentando a. Rastaturana, os bichinhos. As fases parecem. No início elas parecem meio repetitivas repetitivas. Né? Esse tipo de madeira aqui é bom quando a gente tiver offline. Ó, eu tinha o um final aumentando o buff duas velocidades do buff, beleza. O que que isso quer dizer? Que, pelo que deu pra entender, do mesmo jeito que o Summoner's Greed, né, o Ganância do Invocador, quando a gente tiver offline ele vai farmando ouro e tudo mais. E isso é bem bacana. Ó, quando o herói é promovido, o buff de coleção se torna mais forte. E aí, Batman, eu tô tentando dar um print dos ataques aí. <risos> agora vai dar certo. Pra poder usar a miniatura, daí fica bacana. A trilha sonora, não sei se vocês conseguem ouvir. Ela é bem legalzinha também. Agora vamos enfrentar o um boss e depois... Ah, oh, não vamos enfrentar não. Ah, agora se desafiar o boss. Vamos tretar com esse boss. E vamos sair da jogatina um pouco, porque hoje foi um tiragosto, né? Mas é bem legal. É assim, isso aqui é um jogo que te prende, né? Tu não pode desgrudar dele, senão ele já era pra ti. E o boss da Floresta Escura já foi. O boss 4 derrotado. E de conquista, vamos receber. Seja lá o que fosse aqui, é um personagem. Vamos ver o que nós recebemos agora. Achei legal. Achei legal a animaçãozinha. O loading também é interessante. recomendo é o bem. Temos mais um herói. Será que é mais um arqueiro? Ó, oh, mais um herói. Uma arqueirinha com decote. Vou, vou melhorar ela nível 3, tá bom. Equipamento tem alguma coisa? Acho que ela não tem equipamentos. Como é que é o nome dessa, dessa heroína? É o Van, a Sniper e a Scarlet. Como é que eu boto ela no campo agora? Ah, Pera aí, que agora eu tô me perdido. Onde é que eu bato ela no campo? Aqui as skins. Aí essa parte aí que agora me quebrou. O é que eu faço? Onde é que eu ponho ela no campo se eu, se eu ganhei ela? Ou eu não ganhei? Pera aí, deixa eu ver. Tanto... Tá, tô novo conteúdo de treinamento, como é que eu posso montar meu time agora aqui, a buff de grupo, a ah, boneca. agora sim, vamos verificar essa parte porque os cavaleiros não alcançaram as amorras, tá. Bom, alguma coisa eu ainda tenho que passar dessas fases de floresta, para poder desbloquear alguma coisa, o ataque do grupo exibido, as posições, aumentar dependendo da posição aumenta e, e diminui estágio é reiniciado quando é organizada a batalha tá os porters quanto mais da... ah, a maior quantidade de dados do cavaleiro tá bom vamos vendo aqui ó. a gente tem alguns status ataque defesa assistência Aqui na frente eu vou botar ele na retaguarda eu vou botar não. Estranho que aqui O que é que eu posso botar aqui Dessa ponta aqui é só o da frente Aqui tá eu só Ah sim claro Nossa tela de lado Tá tá certo, eu que sou burro que é cadê meu herói? Meu herazinho, o grupo tá ali. Cadê meu heróizinho, arqueiro? Cadê meu arqueiro? Eu paguei para ter um arqueiro, não tô me tendindo. Ah, agora sim. Agora temos dois arqueiros. É isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Esse VanQuest, Quest ele tá em lançamento ainda? E ele é muito, muito legal, muito divertido. Que nem eu falei, é um jogo que te prende. Se tu parar, você fica o dia todo olhando tudo que eu te apresentar e fazer. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela presença até aqui. Espero trazer ele eventualmente ou não. Tudo depende da resposta de vocês. Quem quiser que eu continue trazendo, manda nos comentários. Quem não quiser, manda aí também. Certo, pessoal? Estou trabalhando aqui para ver se eu consigo fazer. dar uma um rendida boa. Vários RPG Idols, ele parece ser bem leve, não aparenta trancar, do, do, igualmente que Hero está trancando, e tem uma opção de vários personagens e as animações bacanias, certo? Muito obrigado pela atenção de campanha até aqui e até a próxima.